E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, vamos aproveitar com o sinal abril Estamos aqui no GTA V e hoje galera, vocês vão ver o um GTA de uma maneira diferente Primeiro, é que o Franklin está indo para o seu novo emprego, mano, se eu não me engano tem que entrar aqui nesse estacionamento aqui, ó Sim moleque, sim, o Franklin... Teve que arrumar um novo emprego porque a vida de crime não deu muito certo e a gente vai trabalhar de é, segurança aqui nesse prédio, mano. Nossa, tá cheio de, de carro aqui e eu não posso estacionar nessa vaga aqui de deficiente porque senão eu tô multa, né? Já pessoa no primeiro dia do emprego? Já tomou uma multa, mano. E no. Com advertência, será que tem uma vaga aqui? Caraca, tá cheiaço, velho Tá tudo cheio aqui Só tem vaga De... Só tem vaga de deficiente Mas vai te achar uma vaga aqui, ó Olha isso ah, Já tem um deficiente ali, ó Deve ter alguma vaga aqui, ó Pra cá tem? Ah, só passei daquela Beleza, vamos dar a volta Passei, mano Vamos dar a volta aqui, vamos dar a volta e estacionar o carro ali. Lá! É aqui mesmo? É aqui. Vamos estacionar nosso carro aqui. Caraca, olha aquele carro ali, mano. Lá olhar. Ainda tem tempo ainda? Pra <risos> gente começar aqui o um emprego. Nossa, esqueci de tirar os brincos, mano. Mas acho que não vai dar nada, não. Olha esse carro, maluco. O cara estacionou todo daquele jeito, né? Um Lamborghini, mano. Caraca, galera. O estacionamento. Nossa, velho. Que vontade de dar uma dirigida. Que Lamborghini é esse? Malandro. Bom, enfim. Vamos subir aqui. Onde é o elevador aqui? Eu nem sei onde... Eu... Que isso? O que tá acontecendo? Ah! Nossa! Levanta! Tá tremendo tudo! Eita! Caraca, moleque, olha isso! Galera, tá tendo terremoto! Minha nossa! Levanta, Franklin! Nossa, os carros estão tocando! Que isso, cara? Não, não cai não! Caraca! Tremendo muito. Calma, calma, calma, calma. Calma, calma. Meu Deus. Caraca, olha, eu tô ouvindo grito de pessoas. Calma, eu dando um alarme aqui. Levanta, Franklin. Levanta. Minha nossa. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Muito galera Caraca, eu tô escutando barulho de pessoas lá fora Olha o grito, os gritos Ai meu Deus Peraí, peraí Tá balançando muito Tá balançando muito Nossa Galera Olha o barulho de explosão, velho Lá em cima Minha nossa, o que tá acontecendo lá em cima O carro capotou ali, cara meu Deus. Parou. Parou, parou. Cara, eu vi um barulho de explosão, mano, lá em cima. Muito um estrondo muito alto, velho. Muito alto. Olha esse carro, velho. Olha a situação desse carro. Caraca, mano. Galera, eu acho que foi um terremoto, velho. Vou por esse lado aqui. Caraca Galera, os carros tudo Nossa, onde vir parar esses carros aqui, mano? Ali, ó Que isso? Olha isso aqui Bora lá em cima, bora lá em cima Porque houve uma explosão muito grande lá em cima, mano Deve ter acontecido algo sinistro Pra cá, vamos pra cá Vamos lá, vamos ver o que aconteceu Ih, eu tô vendo pessoas gritarem. Ih, tá tremendo de novo! Ai! Caraca, moleque! Meu Deus! Ih! Levanta! Que isso! Tá tremendo muito! Nossa! Levanta, Franklin! Olha lá, velho! Olha lá os carros! Que isso! Oh Levanta. Caraca, com a pessoa ganhou de cabeça. Segura, gente. Segura. Olha a mulher ali. Ah, fica deitado no chão que é melhor. Tem Os carros pulando aqui, velho. Para tremor, para. Tá tremendo demais, mano. Jesus. Caraca, levanta, levanta. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Que isso. Para de tremer, não para. Caraca. Parou, galera. Olha a minha cara no chão, velho. Vou ter que ir pro hospital. Nossa, devo ter quebrado uns dois braços. Só tem os dois, né? <risos> Cara, tá um negócio muito estranho, velho. Minha nossa! E vocês estão aí parados, calmos? Olha isso, velho, O estrondo que tinha... Acontecido. Caraca! Pois um prédio caiu, mano. Caraca! Caraca, de onde veio essas árvores, mano? Será que ventou também? Minha nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Que rastro... Que prédio é esse, mano? Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo... Identificar que prédio é esse. Ó, oh, esse aqui do meio é o Mazing Bank. Galera, os caras já fecharam aqui, ó. Para as pessoas não passarem, mano. Olha aqui a destruição. Tem gente viva aqui? Jesus. Dá um ligo no centro de Los Santos, mano. Espero que não tenha outro terremoto, velho. Aqui ó, o helicóptero caiu, velho Nossa, mano, não era nem pra mim estar aqui, mano É a curiosidade Vários carros explodidos aqui, provavelmente com ombro que caiu em cima Olha a situação de Los Santos Caraca, tem até o que? O exército veio ajudar? Sei lá, mano Que loucura aqui, velho Nossa, só tá bem? Sai daí, sai daí, mulher! Acabei fazendo. Meu primeiro dia de trampo. Meu primeiro dia de trabalho. E olha só o que eu deparei, mano. Essa mulher daqui, vem cá, Vou salvar ela, galera. Vem pra cá, aqui, ó, aqui ó. Ela tá perdida aqui. Vou tentar salvar ela. Vem pra cá, vem! Vem mulher, vem mulher! Tá com muito medo! Me segue, me segue Também que eu tava debaixo ali do, do, da garagem, mano Esses, Essas garagens aí, elas são bem Elas são bem Fortes Ah, não quer vir? Então fica aí, dane-se Caraca, olha o rastro de destruição Onde é esse lugar aqui, mano? Olha o rastro de destruição, galera Que coisa absurda. Vamos, vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui. Véi, eu, eu caí ali e machuquei, mano. Eu preciso ir pro, pro, pro hospital. Mano, tem muita árvore. Eu não sei se... De onde veio tanta árvore assim. Olha os... Nossa, que tragédia. Olha o sangue aqui, velho. Deve ter esmagado pessoas. Eu não quero nem ver, mano. Se tiver pessoa com... Nossa, deve ter pessoas, tá, tá ligado? Esse quarto... Nossa, eu não quero nem ver, nem ver, mano. E muita, muita, muito escombro. Muito escombro. Deve ser do prédio que caiu, cara. E, mano, era pra mim... Cara, não era pra mim estar aqui, velho. Porque se começar a tremer de novo e cair alguma coisa em cima de mim, já era, mano. Vamos pra lá que tá fechado, galera. Cara, se uma autoridade me pegar aqui, eu tô... Eu tô lascado. Eu tô lascado, mano. Vou tentar passar aqui. Caraca, olha o prédio caído ali, mano. Que coisa absurda. Já pensou um terremoto no Brasil, mano? Quando teve aquele terremoto no Haiti, simplesmente o país inteiro veio no chão, mano. Alguns países como... Estados Unidos e... Japão, que tem esses terremotos. Eles são... Bem... Os prédios são... Eles aguentam, né? Mano, você viu o sangue ali? Caraca, deve ter caído em cima de alguém, velho. Olha ah lá, ó. Tá escutando as ambulância? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Muito, muito... Tem muito escombro. Muito escombro. Tu sai sair daqui. Rápido. Cara, eu, eu vou pro hospital, galera. Vocês não estão bem, não? Caraca, mano. De novo. Começou de novo. Segura, segura, segura. Ah! Levanta, segura Oh my god Vou ficar aqui debaixo Fica aqui, fica aqui Fica aí, fica aí, fica aí Nossa, mano, segura, mulher, segura Caraca, mano Olha os carros pulando Segura, Flank Tá mais devagarzinho esse Meu Deus, meu Deus Olha lá, olha lá, olha lá Eita Segura no poste. No poste. Ah, o carro pulando, mano. Caraca, moleque. Bom, galera. Esse aqui, ó. É o hospital que tá atendendo as vítimas. Porque tem muita gente. Ah, que foi acidentada nesse desastre. E eu tive que vir aqui a pé. E o Franklin já tá morrendo de dor. Dá um ligo, mano. tá aguentando andar, velho. Vamos... Vamos entrar aqui, será que os caras vão deixar eu entrar? Aqui ó, esse aqui é o hospital Nossa mano Olha quanta ambulância Trouxeram as pessoas que estão Caraca Maluco, olha isso velho. Eu não quero ver pessoas Ah, provavelmente não Calma aí Eu tô bêbado, mas não é mano, é as costas que tá doendo Olha a quantidade de pessoas aqui feridas, cara. Caraca. São pessoas mortas. isso? Meu Deus do céu! Que isso? O que está acontecendo aqui, mano? Um ataque! Que isso? Caraca, velho Houve um ataque aqui, galera ó. Essas aqui são as pessoas Que estão desaparecidas Tá vendo? Mano, fazendo meu vídeo aqui Na moral Quem tá atacando aqui, velho Já houve um desastre Aqui na cidade E quando acontece isso daí, tem aqueles caras Que aproveitam, né, mano Catástrofe, né? Na cidade. Ó, oh, essas aqui são as vítimas. Ó, tô morrendo de dor e acontece isso, velho. São as pessoas desaparecidas dos prédios lá, ó. Estão aqui. Meu Deus. Tem um remédio aí não, senhora? Caraca, velho. Pessoas... Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que não tenha mais nenhum terremoto aqui. E, meu, vou ter que ir para outro hospital. Porque essa parte aqui aconteceu não sei o que. Que os caras começaram a atirar. Que as pessoas saem correndo. O atacador que for, mano. O meu barulho de tiros, os corre, velho. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!